Você sabe uma característica importante de um bom negociador, de uma boa negociadora? O Minuto do Sucesso com Márcio Manda. Então, são duas características, ao invés de uma, eu já vou dar duas para você. Primeiro é a autoconfiança. Aquela pessoa que acredita no taco dela, que acredita nela, que sabe, não é arrogante, isso é diferente. Mas não é aquele humilde, que entra de cabeça baixa, sempre fala baixinho, tem medo até de expressar. O seu pensamento. Não, não é isso. Mas também não é aquele cara que, sabe, já chega falando tal. Não, não, não. Autoconfiança te deixa sereno para uma negociação, te deixa sem medo para oferecer um produto alto ou fazer uma oferta baixa, dependendo do lado que você está. Então, essa autoconfiança, essa até curiosidade também, fundamental para você negociar bem. Com isso, você consegue correr risco. Porque toda negociação de sucesso envolve uma dose de risco, de incerteza. A pessoa que só quer a segurança não serve para negociar. Negociação é como apostar, como investir na bolsa de valores. Um dia sobe, um dia desce, certeza você não tem. Quer certeza? Coloca na poupança e ganha quase nada. A mesma coisa na negociação. Os bons negociadores correm risco, tentam esticar o elástico e ver até onde o outro lado aguenta. E sempre pensando que eu ganho, mas ele ganha também. Sendo aí criativo para achar uma solução onde os dois lados saiam ganhando mais do que a soma de cada um individualmente. Gostou da dica? Clica aqui embaixo, assina o canal, dê um like e compartilhe com seus amigos, tá bom? Grande abraço e bons negócios para você!